Vai jogar marretão E eu sou aqui uma Você é Uma inocente Gente, eu não sou muito boa Né Deixa eu clicar aqui Pronto, deixa eu ir Gente, Tomara mais Que o marretão não me pegue Gente, que susto Gente, eu vou ter que apertar o E Pra poder abrir a porta Né, porque aqui tem que abrir o eu acho que até vou fechar a porta Pra ela não me perseguir Pronto, gente, fechei Porque tem um bom de gente que não quer Que deixe a porta aberta Mas eu fecho, né? Porque, gente, tem que, tem que Eu acho que eu vou voltar naquele lugar que eu tô Porque não, mas lá não ia ter um hacker, né? ia mostrar o tipo, Gente, eu não vou falar baixo. Gente, dá pra ver ali um hacker. Vou fechar aqui a porta. Não! Não! Não! Não! Não! Gente! Gente! Gente! Gente! gente eu tô muito Não! Ai! Morreu! E morreu e per perdoe, e per tu per gente ela <spec> <lacks> Gente, <almost> <lá> <Educativa> <Alex? risos> Não me pega, por amor de Deus. E ela tava colhendo a área, gente. Ah, ai. Ai, ah, de novo, gente. Gente, só porque eu achei a Ita! Sacé, barriga! Olha isso já menina séria. Sai no caminho Que eu tenho coisa a fazer Gente Eu vou viver na casa dela Vai todo mundo ver Gente Olha isso Gente, gente Amigo Tá gente cadê mor e morreu ela saiu do jogo e saiu do jogo gente gente eita, quem jogou gente Tchau, até a parte 2, né? Um beijo, já deixa o seu like Espero que vocês tenham gostado E tchau, tchau, gente!